Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Super Bela Adventure e a gente está aqui com meu irmão Fala, garotinho! E hoje, pessoal, vamos se divertir muito, né, Dani? Sim! Então vamos lá, primeiramente vamos no Tristápio, né? Deve ser o um que é mais difícil, É parkour, ver. gente, parkour! Ah, é! Vamos tentar, né, gente? Assim, eu já venci umas duas, três vezes. Uh, Mas, é Como é isso. Umas duas, três vezes, sabe? Uh, uh, okay. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não e gente e lá no naquele gente. lá naquele tem um panda gigantesco e de passar do superman aqui ah não gente ok vamos pintando mais umas vezes aqui né eu ei tenho vai ser é o mais difícil é. Aí daqui eu vou pra lá gente eu não vou fazer um parkour aqui não porque eu não preciso demais então aqui. Ah. e pra cá que é muito mais fácil e tem um panda ali tem um panda, né? tem um panda que fica ali eles, e, gente eles esse são... parkour é muito difícil nossa! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Nossa! Ok. De novo. Uh, não! Nossa. Nossa! Agora você vai ter que ir ali. Segura aí, mas não vai ter como. Eu vou ter que cair ter que ir Ok, pronto. Agora com cuidado. O que Não! Que Ai, meu Deus, De novo é, gente, eu não é isso né? Isso é meio ruimzinha, mas. Vamos lá. Será? Não! Ai, gente! Minha última vida! Eu tenho última chance! Ok, vamos lá! Tenho última chance! Ah, gente Vamos reiniciar a fase, então Tem que de novo, né, gente Percura impossível Vamos lá de novo Tenho só mais Do, duas chances, gente Se eu morrer, essa aí vai saber mais um Se eu morrer, a outra não tem mais Tá assistindo tá bom, hein, gente, Tá bem né gente, como é disso? Eu sou um pouquinho ruim, um pouquinho não Bastante Até vida Como assim? Eu que você morreu duas vezes Eu Vamos já pegar então aquele coração. É tudo meu, esse coleção todo meu uhum. Pegar um checkpoint check -point. Checkpoint É aquele super né? Checkpoint Checkpoint Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Não! Não, <risos> oh, não que não. Ah, não! Não, não, não, não, não! Agora eu parco de novo! Tá aqui, vamos lá! Aí, tô de novo! Pula! Meu Deus! <risos> ok! Não! <risos> não, que gente! Dois chances agora. Dua chance. hum, hum, hum. Não! que eu fiz isso? De novo. Indo de novo. Ok, pule aqui Ah não, gente! Ah não, gente! não acredito! Ok, então, vamos lá pessoal. Gente, okay. que parkour impossível pra mim! Ok, vamos tentando é possível, né? Vamos lá Faz aqui. Assim. É, gente, eu não fui muito bem no parkour. parkour então, vamos fazer outra coisa, né? Porque. Olha só. Vamos ver o que eu tenho aqui pra eu vestir. Eu tenho isso. Vou vestir coroa aqui mesmo e solta a luz solta a luz e você esse aqui mesmo ok, pronto vamos lá oi, tudo bem? aqui em cima, viu, é, o, é, então, Tristop, eu não, assim, Tristop. eu vou subir aqui em cima, tá, mas não liga não, viu, Uhul! não se preocupa, tristópio eu não vou arrebentar a sua tendinha, Ok, vamos fazer um parkour um gigante! Uhul! Yeah! Nossa! Quase tá consegui! Você bateu a cabeça nesse bairro. Vamos lá azul. de novo! Ok, daqui. Aqui. Olha aqui mais uma vez. Olha a pra lá, gente! Ah, bati a cabeça aqui. Que, que não? Uh, bati Uau. a cabeça. Deve ter doído muito. Uma. Lá não. Caraca, Lá tem um parco difícil. Tem né? Então, vamos então, nessa corrida aqui, ó. Lupinho. Hum, isso é um pouquinho difícil, né? Então vamos lá. Eu já consegui. Eu já consegui Fazer assim, ó. Zu! Uh, é. é, eu já consegui. Nossa, que tá louca! Então para lá! Branco, branco, branco, branco, branco! Gente, lá no deserto tem uma coisa muito estranha. Ah, no deserto tem um carrinho de ouro. Tem mesmo, né? É, só que um ele filho que tem pele. E lá tem <risos> logo que é um esqueleto bravo hein? É, mas a gente já libertou ele, né, Dani? Uhul. É. E quando a gente... foi... Foi no deserto ele desapareceu Uou, olha o que eu acabei de fazer Muito. Uou eu, eu já sei um que, que é É um limpo é Vai é cair Cair né é que... Então vamos no limpo primeiro Vamos lá, let's go é... Mas o controle é um pouco difícil só que eu. Consegui, com o um controle com não né? Ixi Pega, pega a velocidade Ai, gente Esse daqui que a gente tem que fazer menos, né Dani? Menos de um minuto agora. Menos de um minuto. É, batida. É, velocidade. velocidade, agilidade, voo de falcão de Ai, nossa que é, Vamos, vamos, vamos pega velocidade carrinho. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Uh, quero pegar velocidade de novo! De... Ai, não foi, gente. Agora não tem como fazer. Eu não vou. Eu tentei um look de pé. Só que não dá. Um look mais. de pé. Só dá de roda. Não. É verdade, não dá. De pé, não. Uou! Uou!